Cadê a Magali? E a Magali? Ah, Cadê a Magali? Cadê o bebê? Cadê a Magali? Cadê a pinche zero? Pinche mini, Linda? É a pinche mini brava, gente? Essa aqui é a pinche, Brava, olha. É bravinha. É filhote de pinche mini brava. Ela é bravinha. Eu mordo, viu, gente? É o Rosno. Eu sou bravinha, é o Rosno. Rosno aí, meu filho. Rosa, meu filho. Tem coisa. Que... Não pode, não. Nossa, é, filho, tem que dar muito carinho com esse bebê. Viu? Dá carinho pra ela, Dadan? Dá carinho pra ela? Dá carinho pra ela, Dadan? Dá. dá carinho pra bebê. Ih, meu filho. Ó, dois bebês de papai. Não é? de papai. <risos> Vem cá, meu filho. Que felicidade, meu filho! Ah. Deixa ela correr, deixa ela correr. Ela correu. Cadê meu filho? Cadê bebê? Cadê bebê? Gente, fava vai. Como a leitura, ninguém está mordendo a leitura, meu filho. Ah, mas essa peca. É, mas essa peca.